Agora, tem lugares que você vai, cara, que às vezes é um transporte no dia. Nossa. Se você der uma vacilada Nossa. comprar uma empresa errada, é uma bola de neve. Vem tipo, é cá, tu já comeu, ra já comeu escorpião, já comeu barata lá na Ásia? Como é que claro, é? Né? Já comi cigarro. Nossa, é... cigarra, mano. Cigarra ah, falou que não é muito é. bom, mas falou é. que escorpião é gostosinha, até É bom. É bom. Cigarra, de ser uma, uma... Uma... cigarra é ser uma barata limpinha, não é não? Exato. Fala do campo. Você falou exato? Você falou exato, foi isso que eu entendi. Exato, exato. Nossa! É, aí você tira toda aquela. Tem aquele creminho ah, quando você abre é, e morde, você não, não tem aquele não, creminho. Caramba, é óbvio, né? É, tudo isso, cara. é, é porque, só pra causar uma é, atenção aqui na galera que tá assim. Tem uns vídeos dos caras que falam que o escorpião é até que é gostoso. Você comeu escorpião, El? Não tem interesse aí. E outra, você compra literalmente em mercado, assim, e parece uma textura de Lula, meio emborrachadinha, assim, depois que você tira tudo. A cigarra? Depois que você tira tudo, toda aquela casca, tal, fica só a carninha dela dentro. Cara, delícia, velho. Delícia. Eu já ouvi falar aqui, e... tem, tem uns negócios que é muito. Acho que eu nunca comi, mas aquela lacraia lá, os caras falam que é horrível, mas falam que escorpião até que é gostoso. E o é, Gafanhoto? É, um... Vontade. Grilo é muito bom. É, eu já foi outro caso também. Grilo é muito bom. É, mas é bom. isso aí é muito mais turístico, assim. O pessoal é, é fala gosta de pipoca na né? rua. Tem, tem tipo o, o cara que é o um pipoquinho Lá tem um grileiro. Ah, um é. dias eu vi um cara que foi fazer viagem na China, ele falou que esse negócio de comer escorpião é coisa de turista. É Chinês mesmo não come essas coisas aí, não. É muito é, é, coisa de turista. Mas tem umas coisas que. Bom, tem umas coisas que eu vi que eles comem lá também, mas que é meio doido. Cara, o Thiago gostou da cigarra, viu? Tem então, um negócio oh, que eu vi, que eu, oh. eu acho que eles falavam, que eles, boca, eles faziam viu? lá, que eles pegavam, sabe o, o, o ovo galado? Eles pegavam ah, o ovo galado, pega ai, aquele, aquele galado... O ovo galado, quando você abre o ovo, ele não é nem o, o pintinho ainda, você faz também ah, não é o ovo. Tá meio que o ah, fe... é verdade, um pequeno feto é lá, fe... fica um fetinho. Que eles pegam esses mini fetos, frita, e vende como se fosse um potinho de pipoca. Você vê os caras comendo isso aí. O galo vai na galinha e dá uma galada. O galo quer entrevista te é entrevistar com o seu primo? Oi? É, é seu primo? Disser, exatamente. Ele que dá uma galada ah, e aí ah, começa os pintinhos. É, não ferra o cara. <risos> vai, vai, Mas vem vai que cá, vamos voltando é aí mal, pra né? cigarra, que a cigarra é uma delícia. Você não vai querer ir pra um lugar desse e McDonald's, né, velho? Então você é tem verdade. que. Um local, outro é, verdade. é verdade. É verdade. Eu adoro fazer isso, cara. Eu adoro Cara, eu eu... Obrigado. Só. E que eu aprendi no voo. <risos> tá ligado? Porque eu decidi ir para a China três semanas antes do que começava o meu estado. Foi então, assim, uma viagem ah. de vida muito rápida. E arrumei minhas coisas e, e fui. Aí eu e o tratamento sempre... lá foi de boa? O pessoal trata legal o turista? Não. não. É de... é? Na verdade, é como se fosse uma atração mesmo. Porque eles assim, não estão acostumados, dependendo da cidade que você vai, se for em Xangai ou Pequim são metrópoles. São, é um pouco mais comum. A cidade que eu tava chamava chamava Viantai, como se fosse a Florianópolis deles. Então os chineses iam para lá passar férias, porque é uma cidade costeira, uma cidade bem bonita, muito bem organizada, sabe? Tipo, as pistas lá eram cinco faixas, assim, assim, era muito organizado. E é uma cidade que tem vinícolas perto, plantações de vinho, tem uma cervejaria perto também, que é uma cidade que chama Qingdao. Então, é uma, é uma zona meio turística, assim, sabe? Então, é, tinham alguns turistas, mas é, eram da própria China mesmo, que eles viajam muito no país deles. É diferente de brasileiro, assim, brasileiro quer ir pra fora, né? Chineses é. gostam de conhecer primeiro o país deles pra depois... O país deles Ele é vai... enorme, tem um... é 3 enorme? bilhões de pessoas, né? Dá pra fazer batalha, tem tudo, tem neve, tem, tem montanha, tem deserto, ah, mas, sei, sei lá, não. tem tudo, é, gente... é, é fácil. Né? Eu acho não, que mas... só a Rússia é maior que eles, né? né? Só a Rússia que é maior que eles, não é? De território, né? A Rússia é o maior, só pelo tamanho é desse país. É o maior, né? É, com toda é. certeza. É, acho que depois vem Canadá. Canadá é gigantesco, vem é. pra cima. O Canadá é gigante. Japão é. é. também é muito grande, né? A ah. Índia está quase pau a pau ali de habitantes, que A Índia né? tem com a, a quantidade de habitantes com a China, mas acho que o território é. deles não é, não é tão mas, grande, cara, mas é a gente é para caralho. Cara, eu fico vendo uns é. vídeos de react, né? De, de comida... Eu fico mandando para vocês aí. Nossa, <risos> Pro... aquele que você mandou do ano. Já foi pra isso, Índia, foi? Thiago? Pra Índia não, não conheço. Cara, depois vê uns react aí. de não, A Índia não tenho muita vontade, não. não. Meu amigo... Ali comer ali é eu não tenho muita vontade não eu, eu não curto muito a visão deles de esse negócio lá da, da como eles a, fazem a sociedade eu não sou muito fã é, é, desse lado dos Dalit Tem os caras que é muito rico caras que é muito da, da, pobre foda-se né foda-se você não, é, não tô nem aí e, cara. Se é, você é, é, é pobre lá, você é pobre, não tem jeito. Foda-se. É, tá? é, e, e tipo, é e esse negócio da. Eu acho eles muito nojento, cara. Eu sei que tem uns lugares muito bonitos na Índia, mas assim, é muita miséria e, e, e, e muita sujeira, é. sabe? Aquela galera tomando banho no Gandhi, lavando roupa no Gandhi. É. E passa um corpo, assim, ó. Sei lá. Passa um, passa um corpo. corpo. Deve ter uns lugares é. bonitos, não, mas. Sabe o que é legal que eu já vi? Aquelas bacionas é. cheias é. de Índia gente é de rato, ropa, bebê. O que, que é, bebê o Thiago? É, é, é no Ganges, né? não no Gandhi, que o Gandhi é o Mahatma Gandhi Ah, lá. desculpa, é o Ganges, é... desculpa, exato Muito obrigado, ah, Azul, é. boa, boa, desculpa, é o Ganges <risos> e É legal aquelas bacionas de leite que eles colocam e vem os ratos beberem assim, né? Cara, que eles gostam de, de rato, né? cara? É, não, país não Sim, A China não, até não. seria legal, tá? porque também deve ter uns lugares Mas vem cá, é de você 60, nunca se é. meteu nenhuma encrenca lá, Thiago? Deu merda assim, nunca deu... Sempre foi cara. tranquilo ou nunca deu uma, uma trezepada lá, não? Pô, falar para você, uma vez por treino. semana era reloginho, assim, você, você dá uma no intestino ali, cara. Nossa! Aí, uma, uma vez a por onde? semana é um reloginho, assim. No intestino, de... uma vez por semana dá da merda ali. Não, é, a, na, é na, na... Algum lugar específico ou todo? toda Cara, é. a, a, era tempero, era muita pimenta, assim, ah, como é um Diferente, chão, né? Chão, por fora, assim, você fala, da onde que vem, São, parece que é um, o ar da pimenta, assim. A comida é, é muito É que forte. é uma comida muito apimentada, né? É, mas sabe uma coisa muito louca, cara, que eu descobri depois? Eu sempre comento isso com as pessoas. E pelo menos foi o que eu fiquei sabendo, né? Que foi um país que passou por muitas guerras. Então eles jogam muita pimenta nas comidas, na China, na Índia, porque para pra disfarçar o gosto de podre das comidas, na, historicamente. Então é uma coisa até triste, né? Quando você sabe da cultura. E aí você é sabe não onde que é. chupi nasceu assim, você sabe o Heinz, o famoso, né? A galera, o ketchup Heinz, ele nasceu por Sim. conta disso. Porque a galera, é. na época da guerra, não lembro quando a Heinz lançou, não lembro se era a época de 20, 30, não vou lembrar qual era a década, nem, nem todo mundo conseguia comprar as coisas na hora com qualidade. Então muita gente comia carne podre. E para disfarçar o sabor da carne podre, eles usavam uma coisa que chamava ketchup, que era japonês. Isso mesmo. Aí o seu Heinz lá tava cansado já de começar a merda desse ketchup, que era de peixe, tinha dois sabores, tipo peixe e assim, era, era ruim comer carne podre, era ruim colocar isso, mas era melhor do que comer a carne podre aí ele quis tentar achar algo que colocando junto com, com essa carne podre, essas coisas, melhorasse o gosto e aí ele testou, testou, testou e chegou na mistura de que se ele fizesse de tomate, é por isso que é ketchup de tomate, né é o um molho de tomate nesse estilo ketchup, que, é tipo, que era pra você colocar nas carnes, nas comidas podres, pra disfarçar o gosto e poder comer melhor. Foi assim que nasceu o, o, o ketchup da cara, raiz. Você viu né? o History, né? Você assistiu aquele documentário eu... no History? <risos> Isso aí. Eu também. Isso aí. É muito Faz mais Sai É boa, cara.